Você já ouviu falar do Fundo de Financiamento Estudantil? O FIES oferece financiamento para estudantes que desejam cursar o ensino superior. Lembramos que, os interessados em fazer a inscrição para o FIES 2023 devem ter realizado a prova do Enem a partir de 2010. Sua média nas provas precisa ser igual ou superior a 450 e não ter zerado na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de 1 um a 3 salários mínimos. A inscrição no site é fácil e rápida. Siga os passos a seguir, e comece a investir em seu futuro agora mesmo. Acesse o site do FIES, acessounico.mec.gov.br barra FIES. Clique em Cadastre-se. Preencha todas as informações solicitadas, incluindo seus dados pessoais e acadêmicos. Escolha a instituição de ensino e o curso de seu interesse. Finalize a sua inscrição clicando em Enviar. Após seguir todos os passos, você já estará apto a participar do Fies e começar o seu futuro. Não perca mais tempo! Comece agora mesmo a financiar os seus sonhos com o Fies.